Hey guys! Oi. Hoje eu tenho um desafio para Michelle. Yay! Agora que você morou no Brasil, é claro que você morou lá, né? Você é de lá Mas agora que você está morando nos Estados Unidos, você conhece um pouco da política aqui? Ah. Você conhece a política do Brasil? Ah? E antes de começar o vídeo, se você tá aqui para comentar merda sobre política, não seja aquela pessoa Isso é um vídeo divertido, a ideia é ser divertido, então estamos tirando sarro deles porque... Eles merecem isso Porque eles falaram coisas estúpidas e a gente vai tirar sarro disso É Então vamos lá, eu vou... Como vai funcionar? Eu tenho algumas frases que uns dessas pessoas falou Okay. E você tem que adivinhar qual presidente falou isso, tá? Okay. Deu um trabalhão para traduzir essas frases Eu tentei traduzir o melhor jeito possível Então o okay, que eu fiz é eu troquei palavras ou lugares que Queriam revelar a pessoa Eu vou falar as frases em inglês e português Acho que eu vou falar em inglês primeiro, português segundo E você tem que adivinhar quem falou a frase Tá bom? Tá bom Vamos lá. Eu adorei que a Dilma tá toda bonitinha na foto, tá? Uma das melhores. E o, o Trump tá todo zoado. Isso, tipo. não, mas isso foi a melhor foto que eu vi do Trump. <risos> Sério? Vai no Google e colocar Donald Trump nas imagens. Ah, tá. Okay. Primeiro. We should just cancel the election and give it to Trump. Ou devemos cancelar a eleição e apenas dar a Dilma para Dilma. Quem disse? Um desses dois disse essa frase. Aham, uh -huh. um desses dois. Ding ding ding ding! Yay! <risos> Bom, um ponto para você. Eu vou me dar um ponto se você não aceita, uh, acertar. Ok. Tá? Just. We won with the poorly educated. I love the poorly educated. Nos ganhamos por causa das pessoas com educação precária. Amo essas pessoas A Dilma jamais falaria uma coisa dessa Só alguém muito estúpido falaria isso depois das eleições oh, okay. Por isso que eu tenho certeza que foi ele Nice job, good work Here's É porque one. tipo... Pelo menos ela é inteligente. Ela falou algumas gafes, né, durante a presidência. Mas ela nunca... ela nunca falou mal de ninguém. É. Yeah. Entendeu? Então quando é uma coisa assim, eu sei que é ele. Now that I mentioned transportation, I'm gonna talk about the airports at the same time. The airport is another form of transportation. By the way, another infrastructure. Sorry, another transportation infrastructure for another form of transportation in the form of the planes that are essential to our country you, get, okay? you know, você não precisa nem falar em português Ai, como você sabia? Porque ela faz esse tipo de erro Quando ela fazia os discursos dela, ela sempre uh. se embananava, <risos> se trocava, ela falava... Esse que é o problema, ela não fala coisa ruim e errada, mas tipo, ela, os discursos dela são sempre, você não, nunca sabe do que ela tá falando ah, tá, no final. Ah tá, tá bom. <risos> Três pontos! Ai, ah, meu Deus. Vou ganhar! It was a little more than 38%, but I'll stay at 38%. So no one says, ah, but he said it was 38, but it's not. It's 38. I think it's 39, but I'll go with 38. Foi um pouco mais de 38%, mas eu fico em 38% para ninguém dizer Ah, ela disse que era 38%, mas não é não, é 39% 38% é, e qualquer coisa ou é 36%, 36 38% eu acho que é 39%, mas vou dizer 38% Dragas, pode ter sido qualquer um dos dois Ahn. Não! Ai, ah, droga, eu sabia que eu tinha que ter colocado a Dima, mas parecia algo que ele falaria: tipo, ó, oh, vou dizer que é 38, porque daí ninguém vai falar que é 38. <risos> eu consigo ver ele falando isso, entendeu? Eu devia saber quando é algo confuso que ninguém sabe o que está acontecendo é sempre adiou mas devia ter ficado constrangido. É, você acabou de me contar. É, eu sei. OK. Let's talk about the issue of inflation. I want to tell you that inflation was an achievement of the last 10 years of President Obama's government and of my government. Eu quero adentrar pela questão da inflação, foi uma conquista desses dez últimos anos do go governo do presidente Lula e do meu governo. É, por causa da inflação, né? Duas coisas, por causa da inflação e porque o Trump nunca falaria que ele e o Obama fizeram alguma coisa juntos. Quando você fala mina Obama eu já ah, com certeza não é. Eu eu na verdade eu fico impressionado, eu tô ficando impressionado que você sabia disso porque você realmente precisa entender a política dos é. Estados Unidos. Não tinha certeza que você aceitará disso. Não, isso, esse mas... porque é é que assim o Trump odeia o Obama, ele tá tentando desfazer tudo que o Obama fez. E toda vez que acontece alguma coisa, ele, ah, é culpa do Obama. Então é. eu tenho certeza que ele jamais colocaria ele e o Obama. E quando e a Lula o... é da mesmo time do do, do mesmo é. partido do Lula, hum. então ela mencionaria alguma coisa que foi algo do trabalho Entendi. dos dois. Entendi. Ah. É. The United States self-sufficiency has always been insufficient. A autossuficiência do Brasil sempre foi insuficiente. É. Ela fala coisas assim. <risos> é bem isso, ela fala as coisas mais sem noção, cara. E ela é tão inteligente que me dá raiva às vezes. Quantos pontos eu já tenho? Uns 10? Não sei, você tem mais do que eu. Eu <risos> só errei um até agora, né? Então tá tudo Ok. I saw it. You see it. I've already seen it. So I stopped looking. When I looked again, I had to think that Tom Brady and Gronkowski, their players for the New England Patriots, the team that won the Super Bowl, mm -hmm. have the ability to make you look. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Dante têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Ok, viu? Ela só fala coisa que não faz sentido, tipo, que é confuso, que você, no final da frase, fica tipo, oi? Ok, I have... Tenho mais, mais dois aqui pra okay, vocês, Ok, vamos tá? lá. I'm also honored to have the greatest temperament that anybody has. Eu também estou honorada por ter uh, o maior temperamento que alguém tem. Aham. Uh -huh. Como? Porque ele não tem um temperamento bom, então com certeza ele falaria isso. Ele acha que ele é o melhor, a melhor pessoa do mundo pra tudo, assim, que ele é o um cara mais uhum. incrível do mundo, então eu... É. Ok. I don't have a racist bone in my body. Eu não tenho um osso racista no meu corpo. <risos> <risos> e, como, e, e como você sabia essa? Porque. Ó, claro que ele tem que falar sobre racismo aqui nos Estados Unidos. Vocês não falam sobre isso no Brasil? Falamos, mas eu nunca vi como a Dilma tendo um problema com com racismo e tendo que justificar alguma coisa uhum. ou alguém reclamando dela ser racista ah, tá. é uma coisa que eu pelo menos nunca vi não sei se já aconteceu mas e ele tipo muita gente diz que ele é racista então ele provavelmente teve que falar um dia não tenho nenhum osso no meu corpo que é racista <risos> existe essa yes, expressão em português hmm, não ok let's go on last one here okay I think I'm actually humble I think I am much more humble than you would understand. Eu acho que eu sou na verdade humilde. Eu acho que sou muito mais humilde do que você entenderia. <laughs> <risos> Ai, ah, foi fácil demais para você, mas é, né? é, eu achei que ia ser, eu falei, cara, putz, eu não sei, é porque os dois, as besteiras que eles falam são muito diferentes, tipo, uh, ela... Tem estilos diferentes. Estilos diferentes, <risos> tipo, porque ela, ela é uma pessoa inteligente, eu acho que ela tem algum problema em falar em público, eu não sei o que que é, mas ela, ela se confunde inteira, e ele tem esses, ele gosta de falar essas frases, de tipo... Uhum. Eu sou isso, eu não sou aquilo, acredito nisso ou, tipo, é. eu sou melhor ou, Sei lá Verdade <risos> Acho que por isso que eu ACP um pouco melhor Eles têm estilos diferentes de falar besteira em público Tá, entendi <risos> Tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana Muito obrigado a, para a Michelle Por hey, participar hey, no vídeo aí. Mas enfim Espero que vocês tenham uma boa semana E tchau, tchau <risos>